Oi! Oh, malta! Estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui da Roblox. Ah, malta, e o que é que apareceu antes de gravar mesmo? Eu estava mesmo pronto para gravar. Apareceu-me aqui que há um novo subscritor. É verdade, acabou-me de aparecer. E malta, agora, não sei como, mas cada vez que eu entro no YouTube aparece... Tenho um novo subscritor, eu estou muito feliz malta. Obrigado por todo o vosso apoio. Então bora lá. E malta, hoje estamos aqui no corredor épico. Ainda está em beta. que Eu criei malta. Como então, ver a minha skin é igual. Eu sou um desenvolvedor Que é desenvolvedor. Estão a ver? Max 980. É, e eu ponho até quem quem me pedirem nos comentários, escrevem! aí eu vou deixar na descrição e nos comentários o link do jogo, e escrevem nos comentários assim, o nome de vocês de Roblox e alguma tag que queiram. Só dá para terem um iniciante, uh, e uh, um iniciante e depois conseguirem vencer 3 vezes e vos Vocês têm que me dizer se conseguiram vencer 3 vezes isto e eu dou-vos a... Uh, do principiante, não, iniciante. Ou então aprendi. Escrevam aí nos comentários. Então, bora lá. E malta, eu demorei muito tempo a fazer isto. O N barra, ainda estou a fazer o tempo. Então, olha. É assim: quando nós caímos, morremos. Uh, aparece 3 segundos. Você morreu. Pera Não deu tempo de ler. Você morreu. Restam 3 segundos para renascer. Agora, um, pronto. pronto, aquilo vai diminuir. Então bora lá malta E não se esqueçam de falar para os vossos amigos também Não só do meu canal Do like, isso tudo Mas também Não se esqueçam de falar aos seus amigos Para entrarem neste jogo Que vai estar aí na descrição Nos comentários É o comentário principal E eu agora estou sendo para nada Isto é muito fácil Percebem malta Então bora Depois o ceiling. A primeira parte é fácil, esta também é uma das mais fáceis Só mesmo estar assim Ali malta já vem a dificuldade no verde Isto é desnecessário Então vamos lá fazer isto rápido, isto é muito rápido chegar até lá se não tiver só a conversar uh, Enrolar nos vídeos Então bora lá, chega da enrolação e bora para, para o vídeo Falta, vá. Chegamos aqui ao verde. Isto é mais difícil. Temos de fazer isto. Ou então... Isto. E se quiserem primeira pessoa e não conseguirem nos outros, isto é mais difícil em primeira pessoa. Mas também dá. E lá que consigo fazer em primeira pessoa. Esta parte. Vamos. Malta, dou-vos um conselho, não saltem para a frente Saltem de um lado <risos> Às vezes que nesta parte Malta, não há um problema, não sei se este vídeo ficou com ele Mas de vez em quando, malta Olha, terminei, malta De vez em quando De vez em quando, o que é que aparece aqui? aparece uh, nos vídeos Vuuu, um só da da ventoinha do computador e eu estou a tentar resolver isso está bem nota então antes de entrar aqui vocês vão ter que deixar um like inscrever-se e comentar bora lá 3 2 1 é verdade, isto é um teleporter, não é para o spawn, está aqui mesmo é um teleporter. No vidro, isto é o vidro. O vidro tem o teleporter, mas vou configurar algumas coisas. É assim, malta o vidro é um spawn. E esse spawn, eu pus um script, modifiquei o script do teleporter, pus no spawn, modifiquei para que não desce mais. E aquele é E não sei se vou trazer no futuro quando eu não houver já há tempo. Não sei se vou trazer bem sobre isto. Este mapa. Mas se quiserem mais vídeos neste mapa. Depois de ter feito as próximas fases. E o tempo. Primeiro é o tempo das fases. Vocês têm que deixar um like, comentarem em baixo para apoiar. É. E ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo Porque não é só subscrever, também é ativar o sininho para seja, não perder nem mais um vídeo Vocês perdem muito neste canal, por isso já não ando a gravar quase nenhum vídeo, é sério Já não ando quase nada a gravar É mesmo, por isso vocês deixaram de apoiar há algum tempo Mas já estou a recuperar, então vou começar a gravar mais Prometo malta, mas o tempo é pouco, então bora lá. Até vou ficar aquela de mim próprio. Eu tentei o pôr mais para cima, mas é impossível. Ai! Hum, hum, hum, hum. Peço naqueles filmes, malta, só a parte de cima. não não parte de cima, sei lá. <risos> Deixa eu ver no filme do. num palco. Ai, malta, estou aqui a gravar mais um vídeo. Hoje aqui é de Roblox. Quase tudo parece -me muito eu Mesmo próprio para gravar. Eu mesmo próprio para eu quando estou a gravar. Tomada, então, vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Por infelizmente, nem. Porque. Cada vídeo tem que ser terminado. Não pode ser muito tempo. Senão torna-se uma seca. Um grande abraço e malta. Tchau. Tchau. Falou.